Eu acho que essa é uma dúvida muito pertinente e de geral, porque pensei comigo, eu falei pô, eu tô praticamente quase dois meses sem andar de moto e muita gente também fica, não porque quebrou a coluna, mas porque não deu tempo, não andou, tá chovendo, Dom São Pedro, caraca, sei lá. Então o que fazer para conservar a bateria da sua moto, né? Se você tem rastreador então na sua moto, você tem que levar uma vez a cada dois dias no mínimo, mas... O que fazer para a bateria ficar boa? Eu vou dar essa dica para vocês agora. Lembrando que travou, quebrou, falhou, a HFW Informática vai resolver sua vida. Maravilha? Então vamos descer agora. É, ela tá praticamente há umas... Cara, eu tô falhando com a moto umas três semanas sem ligar. Então eu vou dar a primeira ligada nela. Vou mostrar exatamente o que fazer. Uma das coisas que eu já vou adiantar para você é... Se você deixar ela no pezinho, coloca uma, uma borracha entre o pezinho e o, o chão, para não dar o aterramento né, senão eu sempre deixo no cavalete, porque assim além de poupar o pneu e não ficar, dependendo da calibragem que você usa, ele amassa e fica marcado, você conserva também a cinta do pneu, você também não fica com o pezinho em contato então é um, é um ponto positivo ter a moto no cavalete quando ela vai ficar muito tempo parada, tá bom? aí você precisa de slider de balança RSI, né filho? Tá aqui o Instagram chama lá o Rick e resolve também vamos lá filho, é eu vou puxar a moto pra lá porque, mano, faz mal cheiro e a última vez que eu fiz, a garagem ficou no meio-dia com o um fedor de gasolina então eu vou colocar ela mais pra lá pra ficar mais perto da saída, beleza? deixa eu Olha aí, olha aí, eu vi, olha. Você sabe que a Anastasia tá só no chassi, né? Aí, Mostra aqui que eu não tô roubando, que a temperatura não vai estar tá lá. Ó, não tem temperatura, não tem, não tem, chega. Ela não tá roubando. Ela não tá roubando. Vamos dar uma partida na máquina. Funciona, é? Funciona importante. Ok, ok, ah deixa isso aqui também desligado viu filhos, beleza? Deixa isso aqui desligado, vem então, tá, beleza. Muy bien, 1, dos, 3, e y... não deixa eu passar nervoso. Foda-se. A volta amarrada a moto. Filhos. Não se acelera a moto no neutro e nem a moto que está fria. Então deixa ela funcionar. Eu só vou começar a mexer alguma coisa no acelerador aqui quando ela aparecer a primeira temperatura. Se a sua moto não mostra a temperatura, você deixa pelo menos até o primeiro traço. Não vai aparecer alguma marcação ou o odômetro subindo, o odômetro não, o ponteiro subindo, temperatura, alguma coisa. Fria não se acelera. apareceu, certo? Mas a X6 ela tem que perder um pouquinho de giro quando não tá quente. Só que eu deixei 1.900, 1800, porque quando eu deixo ela um pouco mais de giro, ela fica com menos frio o motor e a embreagem, é fica mais gostosa, fica menos. Isso eu regula aqui na borboletinha dela aqui, ó. Se você deixar... Essa aqui, ó. Se você deixar as X6, ou perto do 1.000, ela fica chouxa, às vezes até morre. Então, ó, pegando legal a temperatura. Vamos ver aqui uma cosita. Luxo, o que que eu faço agora, filhos? Para carregar a bateria, precisa girar o pneu. E é bom também circular... Oil. Então eu venho aqui ó. Gato primeiro E deixa rodar um pouquinho Quer deixar em segunda? Deixa em segunda Deixa rodar um pouco Deixa dar uns Uns 2km aqui no painel 3km Aquela marca né É no peão, quer ver? Ela vai marcar Tá vendo o KM não tá girando? Lógico que tá. O beiro tá girando. Marca no pinhão, é nóis. Fuxi Chicos, aí eu vou deixar Ela dá uns 95 graus Se eu deixar a ela liga a ventoinha, né? Mas tá funcionando, tá tudo bem Então eu vou deixar uns 95 graus e desligo Luxinho curte o vídeo e compartilha porque o Paulo, que é o síndico aqui, ele vai me matar. Ele me assiste. Então eu não quero ter problema. Só para vocês saberem, eu vou deixar aqui bater 95 graus, vou desligar e já era. É isso que você tem que fazer. Não adianta ficar acelerando tudo e tal, e não sei o que. Cara, se o combustível estiver é muito ruim, pode ser que ela dê umas afogadinhas. Aí, depois que ela tiver uma temperatura igual aqui, você dá uma, chamar ela duas, para ela dar aquela lopó e limpar. Beleza, mas com ela fria não faça isso, tá? Eu não vejo necessidade. Tanto é que tem eletrônica que, que ela, sem problema, pra ela ficar esquentando, e ela fica exatamente assim, ó. Ela fica assim, tipo, essa pegada assim, uam, uam, uam, uam, e acabou. Mil, dois mil dias no máximo. Pense, assim, pá, pá, isso é desnecessário, tá? Oitenta Quer dar mais um rolê pra dar um caminho? Vamos dar mais um rolê. Vai passear, filho. Vinte e dois Extremamente 2012 Belo! Muito revisado, Bomba Blame Wheel Fester Dominó Pedaleira Ray Bomba Blame com a de luz. De luz. Só aqui que isso não é nem meu, é do antigo próprio right? cara. Acho que ela ficava no sol e ficou cor de merda. Mas tirando isso: Crazy! 95 Padre. Aí se sua moto for tipo carburada, tipo um corcel, você dá aquela ué e desliga na chave. Zoeira, não precisa fazer isso também não. Ué, pá. Não, beleza. Tá bom aí. Ok. Ah, você quer ver a temperatura? Tava 96, deve dar 97 agora. Tá, aqui eu desliguei. Não, mas é 96, é isso aí. Já desliguei aqui. Tchau. Já era. Então, filhos, é isso aí que você vai fazer. Faz isso uma vez por semana? É chatinho? É, ó, tava aqui 15 dias, desliguete, mais até. Então, de boa, dá pra fazer isso e aí pelo menos você não vai ter nenhum problema, tá bom? Acho que fake essa coisa de, ó, oh, o que, que eu faço? What que eu faço? Tá aí? Filho, não deixa no pezinho, põe o slider da RSI na balança e coloca um cavaletinho. Ó, espero que esse vídeo tenha ajudado você que deixa sua moto muito tempo parada, não roda tal, fica com aquele receio, pô, bateria, caraca, o que eu faço? É isso que você vai fazer, perfeito? Tchugadinha, curte e compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sinal e tchugadinha total. Au! Ou pega. Ai! Tá.